Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma nova plataforma de lançamento aí, tem muito mais além de lançamento, mas resumidamente é isso, é uma plataforma brasileira chamada Coxinha Swap. Então a ideia eu achei bem legal, resolvi trazer um vídeo pra vocês, até porque inclusive tá chegando a pré-venda desse projeto agora dia 2 de abril, por isso que eu resolvi já trazer pra você, pra você poder ficar de olho nessa que pode ser uma oportunidade. Então, vem comigo! Então galera, basicamente estou aqui no site do projeto, vou deixar todos os links de tudo aí desse projeto pra vocês na descrição e basicamente, como eu falei, é uma plataforma de swap e de lançamento, tipo a Pink Sale, ok? Então tem os lançamentos lá na Pink Sale e tudo mais de projetos que você pode estar tá entrando e pegar várias oportunidades aí no mercado. E além de tudo, vocês podem ver que a ideia do projeto é uma homenagem ao Brasil, tá ligado? É o foco brasileiro, é a coxinha, mano. A coxinha é um tradicional salgado do Brasil. Então aqui o planeta Terra em forma de coxinha. Eu acho muito divertido esse tipo de projeto porque a galera engaja, a comunidade gosta de defender o Brasil. Então pode viralizar isso aqui quase como um meme aí e a galera curtiu o projeto e tá investindo e tá aderindo ao projeto. Então, basicamente, esse protocolo tá falando aqui que você ganha taxas automáticas com o token deles, que é o Coche, né? A abreviação de coxinha. Então, isso é um ponto legal do projeto. Só de você rodar aí a Coche você já ganha taxas aí dos swaps, né? Das transações das pessoas. Também aqui é legal destacar algumas parcerias que eles têm com Binance Cloud, tem parceria com a Razor. Então, tá todas as parcerias aqui. Outlier Ventures, Zine, Aleph, Order Set. Então, essas principais aí, Binance Cloud e a Razor, na minha opinião. Aqui fala que você pode lançar sua cripto, né? E você pode participar e criar suas criptos exclusivas quem sabe um dia eu posso até criar minha cripto aqui pela plataforma deles, tá? Você pode negociar aqui altcoins, bitcoin com a coxinha também Tem a parte de swap que a gente vai ver Aqui o token coxe, né? E aqui um pouquinho do roteiro, tá? Então, além de ter uma pré-venda aqui que a gente vai ver Vai ter um metaverso deles que eles estão querendo é, fazer O stake aqui e tudo mais então, bastante coisa, vamos conferir. Então, aqui a gente tem o um teste deles aqui. Basicamente, a primeira coisa aqui, mais importante, seria essa pré-venda. Então, o token de governança do Coxinha Swap vai ser COXI. Vai começar agora dia 2 de abril, 21 horas, horário do Brasil, ou seja, 9 da noite. Aqui tem as informações, né? Então, é o token oficial Coxinha Swap, IO. Coxinha Os detentores de COXI poderão retirar seus tokens a partir do dia 17 de maio. Então, você tem que saber isso, tá? O preço, eles falam que deve aumentar, aumentará com o tempo, né? E são 28,73 milhões de COXI que vão ser oferecidos que é 13% da oferta total, não há limite mínimo de compra e tem um limite máximo de 30 BNBs, é bastante coisa aí, então vocês podem ver que ainda não dá para comprar, que é no dia 2 de abril, por isso que eu já estou trazendo esse vídeo para você já se antever aí se você gostar do projeto. Aqui tem a parte de Swap também, que é bem tranquilinho, né? Aqui tem, por exemplo, algumas opções. Você pode fazer com BNB, BUSD, Coche e Cake. Tipo, ah, se tem BNB na carteira e quer comprar Coche, né? Você vai poder fazer aqui o Swap, uh, ou, em, por exemplo, é, BUSD BNB, ou BUSD e coche, Enfim, basicamente só conectando a carteira aí e tá fazendo uh, o Swap. Aqui também com a parte de Liquidez, né? Você pode estar tá provendo Liquidez em Pools, né? E ganhando taxas em cima disso. Então, a Liquidez, você tá provendo ali dois tokens, tá? Numa piscina de recompensa, vai ganhando recompensas, rendimentos, com isso. Então é basicamente isso, tá? A gente tem esse sistema, por exemplo, na Pancake Swap e em vários lugares. E aqui o legal também deles é essa parte de Launchpad, mano. Então basicamente vão ter diversos projetos, eles falam aqui de milhares de projetos, criptogames, tá? Que vão ser lançados aqui. E basicamente os holders já ficam expostos a isso pelas taxas automáticas. Ou seja, só de você rodar o token coxinha, né? O token da coxinha, você já vai ganhar aqui as taxas em tudo. Então todo mundo que for participar aqui dos lançamentos, paga as taxas, né? De transação e tudo mais. Você vai ganhando em cima disso, né? Da Launchpad, vai ganhando em cima dos swaps, você vai ganhando em cima de tudo só de ter o token kochi e além disso, você também pode estar participando aqui dos lançamentos, então tem vários aqui cara, tipo é, Shost é Brabers NFT, vários aqui, eu não conheço todos, né? São vários lançamentos e aí, basicamente, você pode estar tá participando. Por exemplo, tem esse Brabers NFT, você vai clicar aqui e aí tem os detalhes, né? Então tem os detalhes aqui, que são alguns NFTs, tá? Basicamente vai terminar aqui em 22 dias, 7 horas 53 minutos, tá? Aí tem aqui o Soft Cap e Hard Cap, que eles podem estar tá captando aqui e basicamente você pode estar tá investindo nos projetos, beleza? É basicamente isso, realmente lançamentos de diversos projetos. E é basicamente isso, cara, isso aqui realmente é muito bom, tá? Não é uma dica de investimento aí, mas realmente, participar de Launchpad aí, pode se tornar muito bom Você dá uma estudada em cada projeto, você pode Acabar pegando um projeto muito barato, ele valorizando Crescendo muito, você consegue ter bastante Lucro aí, mas obviamente você Vai ter que ter um estudo para isso, e obviamente Aqui é só o início, né, e vai ter muitos Lançamentos aqui ainda, eu acredito Bom, é legal também que eles estão querendo desenvolver Como a gente falou, o metaverso, que seria A coxa metaverso, né, da coxinha swap e teria um jogo NFT com base nisso. Então aqui o detalhe 3D eu achei bem bonito, tá? Comparado, vocês sabem que eu já fiz vários jogos NFT, vários metaversos. E o dele está legal aqui, né? E assim, espero que realmente saia isso daí porque esse aqui é um projeto mais para o futuro, mas se sair, eu acho que agrega muito no projeto deles, tem um jogo NFT, tem um metaverso, eu acho que isso é muito legal, principalmente por ser brasileiro, tá? Então, por enquanto, a gente só tem isso, tá? Mas espero que, que saia mais coisa, isso aqui pode agregar muito realmente no projeto. Aqui também tem um destaque para o Telegram deles, tá? Com 2.080 pessoas, mas também tem Twitter deles, Instagram, eu devo estar deixando todas as redes sociais do projeto na descrição, que você pode dar uma olhada, conversar com pessoas do projeto, ver aquele engajamento e tudo mais. Até porque é importante dizer, tá? Eu vi lá no Telegram, os devs são públicos, tá? A galera que já tá no projeto, já tá acreditando, já tá por dentro Já viu que eles são públicos A galera conhece eles, dá pra trocar ideia com eles É aberto, assim, pra conversar com os devs Então isso dá uma segurança pra gente, né? Você pode conversar, tirar dúvidas, ver quem é Você se sente mais seguro no projeto Então isso é importante aí nos projetos aí que eu tenho trazido no canal E esse projeto tem isso aí, né? Mas é basicamente isso, tá, galera? Então, mano, pra finalizar, obviamente, isso aqui é um conteúdo Quem vai decidir se vai entrar nesse projeto ou não é você Mas eu acho que pode ser uma oportunidade, sim E agora você faz a sua análise e faz sua decisão E é isso aí galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Valeus, falou. até mais